Te viu aquele é tipo de dupla Então toma essa -se assim semele E eu tive que ir no terceiro Não pôde vencer então juntos a ele é. oh. Se fazer com a é tão fraca Que ela me lembra um crocodilo Por esse motivo eu te aniquilo Saco de pancada e o um saco de vacilo Que no cabo segue fazer nada E por isso, mano, eu assimilo Sua rima é tipo ultrapassada Como se você fosse dar um E ele é tão frio, eu não entendi o meu camarada Você vai perder tua cola e vai botar no choro Ela cabe em um olho e pesa uma tonelada Você oh! oh! vai se foder, que máquina é mana Cê na coçada que é espirma, eu sou de Mas que vocês partem pra estrada da semana E oh! você é foda, mata o verso, Porque é que manda o meu desencora O que é de tepe, mantém esse moleque Cê é foda de detalhe, que cê vai fazer agora É, oh! okay. Se você não me respeita, só Mano, como que você é o MC do ano? Tem quatro meses que você faz flow. 2021 e 2022 eu fui o Gold O MC do ano eu já sou tá ligado? Pensando. Por isso que agora você é meu ouvinte 2021, 22, 23 Ferem que é o MC do ano seguinte Eu é o MC do ano seguinte 2021, 22, 23 Não importa meu mano, você sabe que eu faço a minha rima Com certeza, mandando com três. Você fala mano que você é o Gold eu não você pode ser o Gold que é o bode Porque vai perder para um MC que é quebra da peste Não, nada a ver Nos irmãos todas ele vai se fuder Porque a flagna é pronta Ela é pronta do meu lado do teu JP Não de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Da hora que é aqui em cima vários querem julgar, você vê quem é que nesse momento meu parceiro agora eu tenho pra trocar, você falou que tinha rima guardada pra mim, então pode mandar, ano passado nós teve história e paramos pra esperar você chegar, Mostrei o assunto ano passado feito história. Eu também acho que eu fiz junto. É verdade irmão que eu faço rima de improvisação. Hoje é kipol bom Eu trouxe o um leito do Bugra. Da hora essa aí é histórica. Mas meu parceiro você mandar ela aqui só é uma rima alegórica. Então da hora pode crer fizemos história nós tudo junto Mas nessa eu já nasci você e amar você é o tal do mundo. É o tal Eu não faço na hora, sabe por que, é que eu faço na rima e na sua mente eu vou entrar? Então sinto o poder do amor quando ele decide matar O oh! amor pode ser mortal Então cuidado quando se ama Meu parceiro porque a vida não é comédia e Muito menos filme de Magrão da postura, perdeu, fala na sua vez! Não! Acabou, Não perdi na postura, mesmo se deu dia de Não me leva mal, final já começou Os caras tão errando, mas quem não pode errar sou eu Então pega a visão, olha pra frente, eu não tô no retrovisor É final e nós já estamos acirrado Do outro lado, o cantinho e o prado Eu já tô ligado Se não aguenta, se junta com ele Porque contra ele, geralmente, você é amassado Se ele se juntar comigo, nós é imbatível agora, oh! você morreu Não mandem quatro parceiros, eu mandei três oh! oh! yeah. Foda-se, isso que você disse Vai ficar com o vice, né meu camarada Você chamou o cara pra tentar ganhar batalha Eu, seu próprio parceiro, tá te dando carteirada Pelo amor oh! de O prato falou, tá 5 x 0 pra mim quando cante Tô se forte pra ficar o um 5 a 1 Perdeu normal Olha o meu nível e olha a distância É aquela famosa frase Maldito homem que não reconhece A própria significância Calma, essa nem é a rima Essa nem é a rima é Se não pode com ele Junte-se a ele Quando eu rima é rim, Só não se esqueça que você Nunca pode comigo, então será semana que vem junto a mim ah, Vou negar seu convite, porque você é no não tem técnica, não respeito beat Então agora eu vou mostrando que eu poderia me juntar com ele porque não tem limite Aquela não era rima, aquela não era rima, as ideia desse louco Então manda sua rima, parceiro, esforça o seu plano que eu mando de troco ah, Vocês não tão rimando nada, pra mim vocês tão de brincadeira Provou que cê tá atrasado Sou um dos melhores por sempre ganhar do Cante Você é um merda por sempre perder pro Prado oh! Você me perdeu pro Prado? Mas o Prado hoje eu não tô apanhando Obrigado Prado, obrigado Cante Mas eu meu obrigado pela BD há seis anos? É... Hoje o mim você vai perder, não vai ser a primeira vez que você é meu rival Só que o mim você é um arrombado Jogou do nada no meio, o BRP Tudo bem, aquela já passou Mas vai ter esse ano, vai tirar ele em pouco JP Aê! que meu Caminho é um Desculpa meu mano, quando eu tô guimando eu me torno fantástico O E a gente dividiu o prêmio de MVP Só que agora, você não tá desenvolvendo O prêmio de melhor de São Paulo, tu vai morrer querendo Em cima da batida, essa sua rima aí foi perseguida Você ouviu o verso, tá de partida Se junta com eles, é mais uma primeira fase da sua vida <risos> Da hora, monstrão, cadê a rima que era melhor? Tô esperando e atenção, por porque... Ela do a gente é nova era, nova era na sua frente E você, que só fala que é o gordão A cara de SP, mas te falta disposição Três chamada chorando, seu incompetente Eu aluguei um triplex na sua frente. Você não alugou porra nenhuma, porque assim matou Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal, flow, bate-voltas, os melhores fatalities rapaziada, os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto, é nóis, rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou.